Porque a força de trabalho dele é maior que a sua. Então você vai estar sempre atrás dele. Não adianta brigar com o um tiozinho machista, com o pai machista, com o marido. Não! Você tem que lutar para mudar o geral, o todo. Se você ficar brigando com todos os homens que você encontrar pela frente, você vai ficar chata louca e não vai resolver absolutamente nada. Você vai ficar assim tipo fanática, frequentando uma seita feminista e vai ser chamada de feminaze, porque quem vai ser opressor é você. Não é? Não é essa a luta, não. Não é o homem que é o seu inimigo e nem o meu inimigo. Nosso inimigo é o Estado. Nosso inimigo é a burguesia. Nosso inimigo é o capitalismo que é selvagem e que quer nos consumir, gente. O capitalismo não facilita nada para você. Ele até evoluiu bastante.